Nenhum pio, atenção total, eles estavam querendo o que? Aprender a fazer conta para ganhar dinheiro em bancos? Não, aprender a fazer luta de classes para ver se faz um Brasil melhor. Isso é que eles estavam, nenhum pio. Então, eu, uma limpeza absoluta, um ambiente sadio, então eu acho que o florestan tem razão. Eu acho que nós não devemos alimentar ilusão, que a burguesia que da burguesia brasileira possa surgir alguma proposta construtiva. É uma burguesia predatória e impotente. E o único lado da potência dessa burguesia é a potência de massacrar o povo. Então, eu acho que nós devemos constar todas as fichas no povo. Então, quando vem a história precisamos ampliar o partido, precisamos ampliar as alianças. Bom, mas se nós temos um país com a pior distribuição de renda do mundo, eu acho que você amplia a aliança olhando para baixo e não para cima. Né? Parece que é razoável este cálculo que eu estou fazendo. Ou seja, nós não temos ter uma política infantil de hostilizar a policia, nós devemos ter uma política de, de pedagógica, de tentar atrair setores de classe média, mas a nossa prioridade, na minha opinião, deve estar embaixo, porque é embaixo que nós vamos encontrar Brasileiros dispostos a se sacrificar pelo Brasil. Roudinei. Como recuperar a capacidade de investimento do poder público quando o governo vendeu todo o nosso patrimônio? Essa é uma questão para o professor Rudinei. As demais para o Plínio e eu gostaria de fazer um bloco só e encerrar aqui as questões poderia, poderia Não, que estão na mesa eu diria poderia acho que é melhor formular a pergunta, é, porque depois é, este último bloco será o último, então nós já pediríamos que os debatedores vêm então, na conclusão as e as considerações finais as demais são para o primo qual o papel do micro e médio empresário no contexto de mudanças do quadro econômico e social que vivemos, sobre condições diferentes em nível de política regional. Por que até hoje o PT não defende... O uhum. Raquel é direcionado para o PT. Por que até hoje o PT não defende... econômica e social tão esperada através da defesa da construção de linhas de trens para mudar a curto e longo prazo o eixo da economia. Primeiro, baratear a produção, sair das, tirar o Brasil das mãos das multi -automobilistas, melhorar a produção e a escoação agrícola, e começar a retomar o rumo de uma economia racional. E a outra questão, Ribeirão Preto, com 500 mil habitantes, não tem indústria. Hoje tem 90 mil desempregados, subempregados ou trabalhadores ganhando até dois salários mínimos. Para desenvolvimento regional, uma prefeitura, sob o comando do PT deve estimular e atrair indústrias diante da dúvida da faca de dois grupos. Se sim, efeito imã de atrair mais e mais migrantes e aumentar os bolsões de miséria na periferia. Ou se não, fazer com que pare de crescer a cidade e frear, freando o aumento incontrolável dos problemas sociais. Então, São as, duas, as três questões colocadas. Então, vou passar a palavra ao professor Rudinei, em seguida ao professor e que procurasse se tentar um o máximo pelo adiantado da hora. Eu sei que é uma tarefa difícil, porque são temas bastante abrangentes. Mas já na resposta, que já fizesse as considerações finais, que é o último bloco deste debate. Bom, a questão de recuperar a capacidade de investimento do Estado é uma questão só. Né? A questão da reforma fiscal. O Estado tem que começar a gerar excedente, não tem excedente. E excedente vai obter de, de que forma? A única reforma fiscal tributária tributário é que quer. Começar a tributar quem não paga imposto hoje, o pessoal de exalta renda, e começar a desoperar um pouco é, a tributação do pessoal de abastecimento. E tornar o sistema tributário mais justo e mais eficiente para a recadação. É a questão básica. Gerou excedente, o Estado pode começar a, pode começar a investir vai ter melhor capacidade de se posicionar para poder regular os próprios setores que setor de privatizou e pode ter uma maior capacidade de induzir investimento na economia então é, seria basicamente isso começar a gerar excedente no seu agitário justo né? e eu gostaria de agradecer a, a oportunidade de participar aqui né? espero gostar certeza nos próximos debates aqui é, com essa forma de ouvinte, participantes do quê? Olha a mesma. pelo que eu sei, através de algumas sete, se não é interessante, se não é interessante, E como sair do imbróglio da dívida externa? Uma vez um professor, que é muito amigo de Fernando Henrique, chamado Guillermo Oudono, fez um artigo, chamado Por que eh, los países deudores não fazem no óbvio? Por que, que os devedores não fazem o óbvio? O óbvio seria, evidentemente, não pagar a dívida, porque ela é impagável. E aí ele propõe o cartel dos devedores, que não é uma má ideia em princípio. Mas qual é o problema do cartel dos devedores? É que a estratégia do capital internacional é corromper Ele não deixa formar o cartel Porque ele corrompe com algumas regalias Os países que começam a articular o cartel Então, no fundo, por que que a gente não... qual é o dilema para você quebrar com a dívida externa? O problema é que você tem interesses internos ligados aos interesses externos toma... Então, quando você suspende a dívida externa o país como um todo ganha, mas muita gente dentro do país perde. E quando você suspende o pagamento, perdão, e quando você volta a pagar, o país como um todo perde, mas muita gente ganha. Ganha, inclusive, prefeituras que precisam de dinheiro do Banco Mundial, que recorrem o dinheiro do Banco Mundial. Então, na verdade, aqui, para você quebrar é dívida externa, só como uma ruptura mais radical, que eu acho que é necessária e que é urgente. Mas não se... é impossível imaginar uma ruptura da dívida externa sem uma mudança radical em toda a estrutura de poder dentro do país. Ou seja, não é um problema que esteja fora do país. Ele se projeta para dentro do país. Então, na prática, esse é um processo que se ele ocorrer, ele vai ocorrer como uma reação popular. De dentro do isso para fora. Uma vez ocorrido, aí sim eu estou de acordo o país que conseguir sair desta armadilha, se for principalmente um país do tamanho do Brasil deve prestar solidariedade imediata a todos os vizinhos que estiverem na mesma posição, para que eles se juntem né, ao país mas enfim, para dizer o seguinte eu acho que a saída é unilateral embora tenha a maior simpatia pelo clube dos devedores como chegar aos de baixo? Aqui, nesta última rodada de pergunta, começou com o nosso companheiro vereador, que está com a mão na massa. Uma coisa, eu tenho um chileno. Uma vez eu perguntei para um chileno que era de esquerda e que depois deu uma modernizada, agora rápida, é um professor de economia. E eu perguntei para ele: escuta, mas você não estava aqui, agora o que, que aconteceu que você está ali? Né? Um pouquinho brincando com isso para pedir explicação da política do Frei, E ele respondeu assim para mim. Uma coisa é tocar guitarra sem guitarra e outra coisa é com guitarra. Então, eu estou tocando sem guitarra. Quer dizer, eu estou tocando violão sem violão. Os companheiros todos aqui vão ter que tocar violão com violão e é muito mais complicado tocar com violão. E, com isso, eu estou querendo dizer que a gente deve racionalizar e ter um discurso aqui para depois, na prática, fazer outro. Só estou querendo dizer que é mesmo complicado. Algumas questões. Como chegar aos de baixo? Eu acho que só tem um jeito de chegar aos de baixo. E não é uma panaceia. Que é lutando. Os de baixo vão se juntar com a esquerda quando eles perceberem que a esquerda defende os seus interesses estratégicos e que a, de... e que a esquerda é boa de briga. Porque num país autocrático que nem o nosso, que quem põe a cabeça, toma uma paulada, o um povão mais de baixo, ele é muito prudente. E ele teve 500 anos para aprender que é bom ele ter prudência. Então, ele só vai pôr a cabeça quando ele confiar na liderança de esquerda, confiar na firmeza, na tenacidade e na capacidade de luta. Vou dar um exemplo. Quem fez a Revolução Cubana? Foram os seis, sete, sei lá, oito comandantes que sobreviveram ao, ao grama? Não. Os comandantes, foi quem fez foi pouco povo cubano. Se fossem só os sete, evidente que não, não teria durado. Mas o que, que os cubanos e esses comandantes fizeram? Eles brigavam tão bem, era uma coragem tão louca, já era uma coragem maluca, que o povo não olhou roupa. Com esses aqui comandando, não dá para sair para brigar. E sair para brigar. Ou seja, nós temos que ter uma direção clara, firme. Vamos dizer, comprometida com o povo Nós temos que queimar as pontes Com qualquer recuo Vamos dizer, à direita Por quê? Porque daí o povo ganha confiança Nós temos que ganhar a confiança do povo Respeitar Vamos dizer, a prudência do povo Porque eles não são prudentes à toa né? E ganhar a confiança deles E isso acho que só é feito com luta concreta E com o tempo tem que dar tempo ao tempo. E a história vai dando ao longo do tempo alguns Estados de Vieira algumas espécies de relâmpago que iluminam o todo. E o povo e a direção política Tem que aproveitar estes momentos para regimentar a gente do povo. O partido tem que estar perto do povo. Mas eu compreendo isso que vocês estão falando, é o um problema de toda a esquerda, o dia que a gente conseguir fazer essa aliança. Operar com o excluído, e esse é o dia, vamos dizer, da virada do Brasil. Ribeirão Preto. Eu vou, eu acho que, o que, que eu fico olhando, por exemplo, é que tem quando eu olho no horizonte, o que, que seria um Ribeirão Preto dizer, organizado de uma maneira racional e justa? Eu acho que seria um Ribeirão Preto, com uma estrutura fundiária muito, menos concentrada produtor de uh, alimentos enfim, para o mercado regional, para o mercado nacional um, um Ribeirão Preto que sim tem uma indústria mas uma indústria que comece servindo o mercado regional e que depois dizer, se projete eventualmente para o mercado nacional, porque já tem muita gente aqui, como é que vai dar emprego para todo mundo nós vamos ter que ter Teria que ter uma política de industrialização aqui. Agora, o problema é como é que a gente sai daqui, tá do pé onde nós estamos, para este, vamos dizer, viver um preto ideal. E aí a situação é mais complicada, aí entra é o um problema da cana, É aí começam as coisas complicadas. Mas eu acho que, eu imagino assim, mas eu não vou entrar mais do que isso, porque eu precisaria estudar para poder entrar. A questão sobre o trem, eu concordo, eu acho que a opção rodoviária do Brasil é uma opção complicada, eu imagino que o Brasil deveria ter uma rede ferroviária muito mais desenvolvida, mas não posso falar também mais do que isso, porque não entendo desse assunto. Micro e médio empresário, está dentro da ideia da industrialização. É evidente que tem que ter uma política, uma região do tamanho de Ribeirão Preto, tem que ter indústria local. Agora, qual é a indústria local melhor? Para quem? Nós vamos atrair capital de fora? Não. Nós vamos fazer uma base empresarial vinculada na região. Porque essa base empresarial, ela vive, ela não é, é predatória na sua relação com a região. Então, eu acho um pouco isso. Agora, isso não, não, não significa você é, permitir pequenas e médias empresas que são, na verdade, empresas que aproveitam a sua situação de pequena para não pagar direito ao trabalhador, enfim, para não pagar imposto, para ter uma espécie de um subsídio do conjunto da sociedade. Seria uma empresa, digamos, socialmente é, construtiva. Eu, eu, eu fica, é bastante geral, aí precisaria ver, fazer uma coisa mais concreta. Bom, mas é isso. Eu queria, para concluir, agradecer o convite... Do Beto e do Atilho, falar que é com grande satisfação que eu volto ao meu partido para discutir de uma maneira franca e direta as questões que eu acho que são as questões que o nosso partido deve estar discutindo. Então eu, eu volto para São Paulo com, com um grande otimismo e eu espero que os outros municípios. Uh, copie um pouquinho o exemplo de vocês aqui em São José. Muito obrigado. Ribeirão. Antes de encerrar, eu queria que o Jorge Parada faça um agradecimento em nome do Partido aos palestrantes e aos presentes. Em seguida, tem os últimos recadinhos tradicionais do PT. Bem, antes de tudo, <coughs> parabenizar o a direção do partido por esse debate, que eu acho que é o diferencial em termos de, de atuação é, partidária, para poder ver com maior clareza essas questões nacionais, de desenvolvimento, de política, de economia, porque isso é o diferencial que realmente todos nós precisamos, tanto militantes, simpatizantes e parlamentares, para ter uma atuação um pouco mais. É, de acordo com aquilo que a população quer de acordo com as mudanças que são necessárias em particular, em nome da bancada de, dos vereadores do PT os professores Rudinei e o professor Plínio pela brilhante exposição que hoje fizeram aqui muito obrigado só relembrando que o ciclo de debate continuará no próximo dia 6 do 8 aqui neste colégio com o tema Educação como base da cidadania que terá como palestrante a professora Elisete Arelava e como debatedora a companheira Elza Rossi que está na mesa ao lado aqui hoje concentrando as perguntas no dia 13 do 8 o tema do debate será Saúde como direito de todos, também será aqui no colégio Auxiliadora que terá como palestrante o professor Wagner Gastão, que foi secretário municipal de saúde da gestão do Jacob em Campinas, é professor da Unicamp e terá como debatedor o nosso companheiro e ex-secretário municipal de saúde de Guilherme Preto, o doutor Luiz Carlos Raia, que está aqui na plateia. No dia 27 de outubro nós nos reuniremos, não mais aqui no Colégio Auxiliadora, porque já está, o local já está ocupado, possivelmente na Câmara Municipal, no Salão Nobre, onde o tema discutido será reforma fiscal e tributária que terão como palestrante debatedor o Antônio Palocci e o Dr. Brasil Salomão. No dia 17 do 9 também não mais aqui no Colégio Auxiliadora, talvez, porque não acertamos isso com a direção aqui, se não for aqui na Câmara Municipal, o tema será Habitação e Utilização do Solo Urbano, que terá como palestrante a professora Aldair Esposazes, que é vereadora de PT em São Paulo, e como debatedor o Dr. Sérgio Russo da Fonseca. Gostaria mais uma vez de agradecer a presença de todos, avisando que amanhã no Calçadão o partido fará uma atividade política, estará junto com os servidores numa manifestação contra o prefeito municipal, recolhendo assinaturas no uma vacinada, pedindo impeachment dele na Câmara Municipal. Eu gostaria de se encerrar dizendo que o PT, Plínio, Rodinei, nós, Jorge, Atílio e todos os membros, teimosamente nós resolvemos bancar a realização deste ciclo de debate neste ano. Por que, que eu falo teimosamente? Que infelizmente a vida política no país nos, nos remete a uma lógica de dois em dois anos temos eleições. E o partido todo se volta nesse momento para discutir candidaturas. E nos períodos que antecedem as eleições, nós também entramos num outro dilema que é a questão das eleições internas, como este ano nós teremos renovação do diretório municipal, estadual, e nacional, congresso do partido. Então, ultimamente, o PT tem ficado um pouco tempo para discutir política e tem se voltado, ora, para as disputas externas, ora, para as disputas internas. Então, ao realizarmos esse ciclo de debate neste período que antecede as eleições municipais, nós quisemos, ao abrirmos um canal de diálogo com a sociedade, dizer aos petistas interessados que também, além da questão da disputa interna, nós temos uma tarefa muito maior que é discutir política, políticas públicas conforme esse é o tema proposto. Então, gostaria, ao falar isso, parabenizar as pessoas que vieram prestigiar com a sua presença, que não são ligadas ao partido, mas que estão simpatizantes, representando entidades, mas parabenizar também os petistas que compareceram nesse evento, que, temosamente, insistem ainda em discutir política, enquanto alguns, infelizmente, preferem os debates internos sobre sucessão de diretório. Então, muito obrigado à presença de todos e convido ao próximo evento, hoje